Olá queridos amigos, olá queridos internautas, queridos telespectadores, estamos chegando para mais um programa especial para vocês, estamos chegando com mais um entretenimento, você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se no canal Mais Brasil e ative o sininho para que nós possamos deixar para vocês todas as informações, dê o seu like... Dê o seu dislike, mas participe do nosso canal Mais Brasil. Inscrevam-se para nos ajudar a crescer junto com você. Hoje vamos falar sobre o pequeno minerador. Hoje eu quero aproveitar e mandar um abraço ao doutor Bruno Sequini. Alô, doutor Bruno, futuro presidente da Confederação Brasileira de Mineração. Um beijo no coração, muito obrigado. Ao Chico Nogueira, presidente da cooperativa é, lá, da cidade, lá no estado de Amapá. Alô Chico Nogueira, um abraço para você Chico E também para o Salatiel Rodrigues, lá de Rondônia Ele é presidente da OCB Muito bem Bom, eu quero falar com vocês hoje e mostrar exatamente um garimpo Nós então, vamos trazer aqui no nosso canal Mais Brasil E vamos mostrar a situação de muitos dos garimpos que estão fechados De muitos dos garimpos que se dizem estar ilegal mas que, na verdade, eles querem trabalhar na legalidade. O Dr. Bruno, o Salatiel, o Nogueira, esse pessoal, todos estão trabalhando, e outras grandes pessoas dentro da sociedade brasileira, principalmente na área da mineração, os pequenos mineradores, estão trabalhando para que isso possa ser legalizado. Mas eu vou trazer aqui a situação, no meu ponto de vista, muito difícil, de um garimpo no Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, município de Frutal. Nós fizemos uma matéria lá, mostramos as pessoas falando a atual situação, falando por que o garimpo foi fechado, qual foi a denúncia e o que aconteceu. Depois a gente volta para dar mais explicações para vocês. Vamos mostrar o garimpo do bandeira. Doutor Bruno, veja aí a situação quase que superhumana. Desse pessoal aí do Garimpo do Bandeira, no município de Frutal, Minas Gerais, do Triângulo Mineiro. Roda aí! Garimpo do Bandeira. O ano era 1960, quando começou as minerações aqui no Garimpo do Bandeira, município de Frutal, no Triângulo Mineiro. Nós estamos aqui, exatamente no local onde os pequenos mineradores trabalhavam. Desde 1960, no garimpo do Bandeira, até 2011, quando houve uma denúncia e o garimpo foi fechado. Eu estou aqui ao lado de um dos mais antigos garimpeiros, conhecido como Preto. Ele vai falar com a gente exatamente... Explica um pouco da situação do garimpo. O senhor está com 74 anos aqui. Explica para a gente como é que é isso. Ó... Oh. Eu, eu, é muito. É, uma tristeza na minha vida ter fechado o Garimbo naquela data. E aí, mas nós convivíamos aqui no Garimbo do Bandeira, com todas as dores e. e e o diamantes todo mundo tinha o dinheirinho da vida, tranquilo, honestamente, porque nós brincava com um outro amigo, outros amigos que trabalhamos também. Eu pegava um diamante, fazia 50 mil, ele não pegava nada, mas eu emprestava para ele 5 mil, 2 mil. Agora, di di di diante de todo esse trabalho, desde 2011, o senhor, por exemplo, está sem garimpar. Sem nada, zero. E como é que o senhor se vive? A gente convive lá porque eu não vou sair daqui não conheço nada mais. Lá na frente eu não sei. Estou aqui esperando uma situação. Bom, o local que nós estamos aqui o senhor me denominou como Pica-Fumo. Por que Pica-Fumo? Pica-Fumo é por um garimpeiro por acaso ele chegou e, e conseguiu achar um diamante fácil. E quando ele pegou o diamante, aí ele ficou pensando como é que vai. Aí o outro falou, o quê, quê, que é isso aí? Aí um falou para o outro, ah, aqui chama ele do Picafuma, é todo mundo. Ficou o nome o de Picafuma. O nome é esse daí. Bom. É, conversando com algumas outras outros mineradores, nós vimos que até as crianças que hoje ficam à toa no povoado aqui do Garimpo do Bandeira, trabalhavam, né? Isso. Olha, naquela época tudo trabalhava, as crianças, as mulher, mulheres. E tem o garimpo das mulheres também. Tem. Lá... Só as mulheres trabalhavam? Igual os outros de contar, vamos tomar banho, tomar banho para depois lavar a comida, mas as mulheres também faziam tudo, Trabalhava com perfeito. Bom, nós estamos aqui exatamente na frente onde o senhor trabalhava. Voltando aqui hoje, 11 anos depois, como é que o senhor se sente? Ah, assim, é a saudade. É difícil, muito difícil. A falta do serviço. O serviço mantia para todos a todo mundo, para as crianças, minha mulher e todo mundo, os amigos. Felizmente respeitava todo mundo, por isso nós trabalhávamos com perfeição. Bom, em outra entrevista nós vimos eles dizendo que aqui nunca houve roubo na época do Garimpo. De jeito nenhum, já o nome, o nome que ninguém conhecia direitinho, roubar não, era a perfeição que estava para todo mundo, tinha, nós tinha pessoas naquela época que ele achava bom, ele na primeira reunião falava, ó, oh, não fala roubo que eu não gosto de roubo. Tá. Agora hoje, na situação que está, há uma reivindicação, vocês pretiam, pretendem que este, esse garimpo do Bandeira volta a funcionar para que os senhores, como, como pequeno minerador, voltem a trabalhar. O senhor ainda vem garimpar? Mas aí, a melhor que tem, porque aonde nós estamos aqui, aqui, eu posso achar um diamante aqui, e eu tenho chance se quiser na verdade, é, a esperança é a última que morre. Mas é, ué, eu não tenho muita velocidade, mais. mas um pouquinho... Eu é o suficiente para achar um belo diamante? Mas é lógico. E, e não é quem quer achar, não. É quem tem o bom e de Deus mostrar para ele a, a, os diamantes. O pequeno minerador, que é o seu caso Ele vem de manhã Para a mineração, no caso aqui No garimpo do Bandeira E às vezes ele trabalha um, dois, três Quantos dias para poder achar um diamante vamos dizer, vamos dizer um pequeno diamante Ou aqui se acha diamante mesmo O oh, diamante Ninguém sabe o tamanho que ele pode ser Todo mundo é satisfeito De encontrar Se não pegou é feliz por ter trabalhado. É, de trabalhei e pronto, aí é a felicidade para todo mundo. Quanto Contem. tempo o senhor levou para achar um diamante? O senhor me contou uma história em off, que com 10 ah, anos o senhor achou um diamante. O primeiro diamante, eu tinha eu tinha 10 anos de idade. Aí meu pai vendeu o diamante e vendeu 500 contos. Era muito dinheiro, né? Nossa senhora, era dinheiro. Aí... Na época não ganhava bicicleta, não ganhava nada, não tinha nada lá. Achava roupa bonita, né? A mamãe foi lá e compravava comprava. E viveu-se bem. Feliz com isso. Hoje nós estamos vendo que o povoado do garimpo do Bandeira está um tanto quanto abandonado, né, Preto? É verdade. Senhor. Olha, eu você pronto mesmo. Eu vejo uma mulher, uma criança, ver tudo aquilo ali... Não sabe o que vai fazer, pensando em tal de. Infelizmente, com tal de droga, é o que está procurando essas coisas. Aí. Infelizmente, é uma tristeza que eu tenho dentro do meu coração. Eu fico na minha casa, pensando nisso aí. Qual é o senhor isso? tem? A idade? É. 81. E tem essa energia toda ainda? Eu, depois eu vou te mostrar no, no, aqui, no, aqui eu vou te mostrar como é que eu sou De novo De novo De novo <risos> Tá bom Preto, obrigado E nós torcemos Que isso seja regularizado E que nós possamos vir Junto com vocês aqui depois Mostrar a vitória é bom demais, é uma tristeza, é uma, uma alegria que tem no meu coração. Pronto, se eu morrer tá bom, mas se voltar é tá bom demais. Você mora aqui há quantos anos? Eu tenho 41, a minha vida toda é garimpo do Bandeira. Você foi garimpeiro? Sempre. Sempre. Fala pra mim a é, atual situação do garimpo. Olha só, a atual situação do garimpo hoje se encontra fechada, né? Como esse garimpo aqui é bem antigo, você vai falar com outras pessoas aí que vai te dar essa informação. Devido falta alguns documentos, denúncia, o garimpo do bandeira fechou. A gente depende muito hoje do garimpo. O garimpo para nós é tudo. É, tem muitas conversas que o pessoal do garimpo aqui, são bravos, são matador, não tem nada a ver isso. São Aqui é uma vila de frutal, só que é um garimpo, que é onde a gente tinha muitas pessoas que trabalhavam através do garimpo. Hoje, como o garimpo fechou, está praticamente a gente dependendo de cutralho, usina, agora essas novas empresas que estão tá chegando em frutal, tipo cervejaria, né, o mercado novo que abriu, e nós necessitamos de garimpar. Porque aqui o garimpo quis falar, ah, mas vai acabar com o meio ambiente. Não, acabar sim, mas a gente tem possibilidade... De, de tá tampando o que a gente vai estragar, faz um buraco, tem como tampar. Tudo é a gente saber trabalhar com a cabeça, trabalhar tudo certinho, para a gente ver o que que acontece se a gente consegue abrir o garimpo de volta. Porque aqui a gente depende do garimpo, nós somos garimpeiros, a vida inteira. Deus quando de surgiu essa vila, é garimpo. Hoje a gente já não tem mais. Hoje, hoje, quantas pessoas vivem aqui nesse... Aqui é um distrito, né? Isso. Quantas pessoas vivem aqui nesse distrito? Ah, são mais ou menos umas oitocentas pessoas calculando assim por, por, por alto. E aí as pessoas hoje vivem de quê? Vivem da Cutrale, tem a, a, as usinas, é, essa cervejaria, né? o serviço de roça. Hoje o é que o pessoal mais vive é disso, não tem como garimpar aonde que a gente trabalhava sem problema nenhum devido à denúncia o garimpo fechou. Há quanto tempo o garimpo está fechado? Ah, vai fazer uns, uns 11 anos, de 11 a 12 anos, mais ou menos isso aí. A gente queria achar uma forma para a gente voltar a trabalhar, porque nós que é nascido e criado dentro do garimpo, a gente sabe que o que é um garimpo, o que é bom, tem como trabalhar da forma certa. Só depende de, dos órgãos ambientais deixar a gente trabalhar. Devido à sua situação de cadeirante, se o garimpo ou se isso aqui voltar a funcionar, você tem como ajudar a manguinha, como o pessoal conhece você aqui? Isso, sim, tem como ajudar sim. Eu só não posso fazer a mão de obra, mas eu posso ajudar de outra maneira. Tenho com certeza. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E, inclusive aqui no Garimpo, aqui, o professor, é... tem garimpeiro que tem carteirinha desde da década de 60 aí. Tem recibo que paga as porcentagens para a terra, então era tudo certinho, tem garimpeiro que é legalizado, tem carteirinha, como você vai fazer entrevista com outras pessoas aí, você vai ver, eles vão te mostrar para você ver documento, vai ver carteirinha de garimpeiro, a documentação que foi pago porcentagem para, para a fazenda, então é tudo organizado, não tem, não tem, aqui não tinha baderna aqui, só que tem as denúncias, onde tem denúncia, os órgãos têm que obedecer, Vai a denúncia lá, você tem que vir aqui apurar a denúncia. Onde que aconteceu, fechou o nosso Garimpo do Bandeira. Antônio Fernando da Silva, você é morador aqui do distrito do Garimpo? do Garimpo Bandeira. do Bandeira. Muito bem. Garimpeiro, de profissão? De profissão. Muito bem. Fala pra mim, como é que ficou a sua situação depois do fechamento do Garimpo? Terrível. Além, além da minha, eu vejo a dos meus companheiros também em dificuldade. Muito. Entendeu? Mas e, é, o garimpo, na época que a gente garimpava, a facilidade, a tranquilidade era outra. A gente vivia muito bem, né? E até que veio essa, essa, essa onda aí e nos proibiu de, de garimpar. Inclusive, eu sou um garimpeiro profissional. Negro, é, as pessoas dizendo que o garimpo do Bandeira é clandestino. O garimpo do Bandeira não é clandestino. Eu sou um garimpeiro profissional, como tem, ele também é profissional que tem a carteirinha e tá aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. E como eu, ah. e, e como eu, no, no garimpo, as, a, esse aqui são os recibos que eu pagava a porcentagem. Está aqui, ó. tá aqui, tá, tá aqui em mão para mostrar para vocês. Bom. Agora veio o garimpo. Como é, como é que foi? Depois que os senhores parou de garimpar porque houve a denúncia, os senhores tentaram sobreviver com a pesca. Não deu certo? Para uns deu, para outros não. Para poucos, deu. Mas é uma burocracia que a gente, a, a, a gente não tem essa, a, a facilidade de entrar e ser um, um, um, um, um pescador profissional. Por quê? Ué, primeiro, financeiramente. Depois, entendimento. Porque a gente, como garimpeiro, como garimpeiro, a gente tinha o, a, o entendimento de, de, de como era a lavra, de como podia fazer. Já a pesca é diferente. Entendeu? A pesca depende também, é uma outra, uma outra prática. Muitos não, não, não quis seguir a, a, a, a idade também. É. Se o garimpo voltar hoje, o senhor volta a trabalhar no garimpo? Normalmente. Normalmente. E me sinto feliz. É eu, eu, eu, não só eu, como tenho certeza que a maioria da população se sente feliz De ele voltar e ter alguém que está é, nos ajudando A gente ter, votar ter essa, essa felicidade Fala uma coisa, depois que fechou o garimpo, o senhor sobreviveu como, irmão? Bom, eu, Deus me deu a, a sorte porque eu saí do garimpo, procurei serviço e achei a prefeitura. Então até hoje eu sou um funcionário público. Trabalho de guarda-noite na escola, entendeu? Mas se não fosse isso, tem minhas famílias, meus filhos, tudo mudou daqui, porque não tinha. Mas existem pessoas aí que não teve a mesma sorte? Não, que é, é, é, é, é. no meu caso, a, a, a, a sorte que eu tive foi poucos aqui. Foi poucos, entendeu? É alguns, o resto tudo ficou nesse sofrimento. Chegou a ponto de alguém sair daqui e lá na cidade e tirar a certa básica para ajudar a população, entendeu? Estava passando dificuldade. Então o, o garimpo ele é, é, é, é, é muito é, é uma coisa ótima para gente, boa para gente, entendeu? Porque é, é, já diverti muito, vivi muito, aprendi muito, gastei muito com o garipo. É coisa boa, viu? É, é, O garipo é coisa boa. Não só para a, a mineração, mas para os amigos. Também para a região, né? Para a região. As amizades, entendeu? É, é coisa, é, é, é, é só vocês vendo para acreditar. Que aqui é o garimpo. Isso aqui... Nós, hoje, é, você vai você tira 10 reais no banco, você tem que sair com ele fechado na mão. Entendeu? Antigamente, nós vendíamos há uns tempos atrás, que não é muito tempo, saía o, o comprador vinha de fora, Estados Unidos, vinha é, é, é, da Itália, compradinha diamante aqui, ele, ele trazia dinheiro era numa mala. Igual a sua aí, ó. Abria ali e ficava. Nós saímos com aquele pacotão de dinheiro na mão aqui, ó. Entendeu? Hoje. É isso aí que, que vocês viram. É, é, eu, eu, eu vou falar pra vocês uma verdade. Com imensa satisfação e alegria de dizer novamente. Eu, te, eu tenho a maior vontade de ser garimpeiro novamente. Voltar a garimpar novamente. Porque o garimpo nos proporcionou coisas muito, bo muito boas. Viu? E. Com a força de, de, de, de, de vocês que estão nos ajudando, eu espero que o garimpo novamente, ele volta a ser ativado. E para nos ajudar. Muito obrigado. Fala para mim da sua situação depois que foi proibido o garimpo. Sem dúvida nenhuma, foi a maior infelicidade que nós tivemos nesse povoado. Era um povoado alegre. Morava mais de 600 pessoas, 700 pessoas aqui. Depois que fechou esse garimpo, o povo mudaram tudo para as outras cidades. Acabou a opção aqui de ganhar um dinheirinho, viu? Foi um absurdo que fizeram isso. É um garimpo que não prejudica o meio ambiente. Há 74 anos existe esse garimpo. Então, é um garimpo que aqui... Não vou falar todos os garimpos do Brasil que têm a mesma... Maneira de, de, de, de, de, de garimpar, igual aqui, né? Aqui não, aqui não prejudica o meio ambiente, por quê? Porque os garimpos que estão tá aqui já foi coisa do passado que foi revirado, né? E aqui não tem poluição de água, não vai no rio, nós não conhecemos mercúrio azougue, ninguém nem conhece isso aqui. Mas infelizmente é, veio uma época aí de fechar. Eu tenho muito orgulho em dizer, Sardinha, eu fui um vereador, de 88 eu ganhei a primeira vez vereador de frutal. E fui quatro mandatos. Eu tinha uma relação para representar esse poado com muito amor. Então sempre eu ia no promotor, no procurador do meio ambiente, que é o promotor de justiça, juntamente com o prefeito da época. E nós ia mantendo isso, entendeu? Nós ia mantendo o povo trabalhando tranquilo. Agora depois, você sabe como é que é, eu perdi... Não só por causa que eu perdi para vereador, ou até com a votação expressosa, quando na época era um negócio de legenda, e nem tinha perdido, mas aconteceu. E aí veio de, a, a decadência do garimpo. Parece que foi no mesmo dia que eu parei, no mesmo dia fez com esse garimpo. Eu não sei se era o que, que aconteceu, se foi uma coincidência ou foi um esforço meu que eu fazia. Eu acredito que era meu esforço, né? Então nós estamos aqui... Mudaram mais de 80 pessoas daqui para a cidade, como eu estou repetindo. E é lamentável, moço. É, eu tive é, aqui nesse lugar 40, há 51 anos que eu moro. Eu tive aqui ah, muitos momentos de alegria e tive também alguns momentos de tristeza. Um deles é fechado desse garimpo, viu? Estou falando não só para mim, para o Hélio, Salborê e Jaraca, estou falando pela comunidade do Bandeira tá o Preto aqui, um dos desbravadores mais velhos do que eu aqui. Ele conta até melhor quando chegou aqui. De certo, ele é, vai fazer alguma entrevista, ou já fez, eu não sei. É, ele é o cara lutador aqui, a família tradicional. E aqui só tem uma vantagem ainda, o meu amigo Sardinha. O povo honesto. Aqui nem falava em roubo, não. Ninguém nunca pegou uma pedra de diamante aqui roubaço de alguém, tá entendendo? É a coisa cristalina, é a coisa mais verdadeira que eu estou dizendo para vocês então a gente torce, nós temos aí agora um novo prefeito com muita garra, né é, com vontade de acertar e vai acertar se Deus quiser Deus vai ajudar ele para acertar e tá acertando e às vezes com o esforço deles, com alguns deputados que representam essa região nossa aqui nós possamos abrir esse garimpo, que é uma grande coisa, Os tá parado aí, ó e o povo indo embora cada dia mais. Você vê gente aqui, mais a é gente que nem garimpa. veio de outro lugar pra cá, aproveitando as casas vazias, né? E tá vindo. Então eu tenho muito orgulho de, de ser entrevistado para você, Sardinha. E, e falar sobre a minha terra adotiva. Fala uma coisa pra mim. Depois que fechou o garimpo, como é que ficou a sua situação? Ô, ô Sardinha, o garimpo... É um... A gente não vamos dizer que todo mundo que trabalha no garimpo é rico e ganhou dinheiro. Não, muitos ganharam sim. Quando eu cheguei para cá, 51 atrás, anos atrás, aqui fazia dinheiro que se aproveitasse o dinheiro. Estava milionário hoje. Mas, infelizmente, você já viu, não aproveitou. Eu não vou dizer o preto, não. O preto, você nunca deu essa sorte de pegar muitas pedras, né? O preto e outros, que ele está representando aqui, uma minoria do povo antigo. Que os, o resto, infelizmente, mudaram e Deus levou muitos deles, né? Então, eu... Para mim foi o um lugar que Deus me abençoou, foi o garimpo do Bandeira. Eu saí da minha terra natal em 1964, jovem. Enfrentei a, dura, a vida dura do, do Brasil na época, difícil, ditadura militar, né? Era complicada a coisa. Então, eu vaguei nesses garimpos do Brasil, muitos deles, se me falar, eu conheço. E aí, parece que Deus apontou essa terra abençoada aqui, que o Garimpo Bandeira, município frutal. Eu tenho muito amor com o garimpo, tenho muito amor com a cidade frutal. E trabalhei muito para frutal. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os mineradores que estão na expectativa da volta do garimpo. O que eu tenho a dizer, Sardinha, é que a gente torce por isso, né? Não sou eu, eu tenho certeza que vai ser se a reabertura desse garimpo aqui Dentro das leis certinhas, para nós não ter perturbação com o meio ambiente, seria a melhor coisa que um administrador público poderia fazer. Fico feliz dessa entrevista, mais feliz ainda de nós ter esperança que esse garimpo um dia vai retivar. Não só por mim, que é muito velho, preto assim, mas para mais jovem, né? A situação aqui para muitos garimpeiros atrapalhou demais, né? Você vê como é que a pessoa de idade vai arrumar um emprego na cidade, ganhando um salário mínimo, pagando aluguel. Aqui não tem nada disso. Aqui nós temos água tratada de graça, temos coisa que eu consegui, graças a Deus, através da política. E vamos torcer que vai estar tudo certo, Sardinha. Muito obrigado, viu? Essa é a situação do Garimpo do Bandeira. Assim como esta situação que nós vimos no Garimpo do Bandeira, existem muitos outros milhares de garimpeiros com estes problemas, mas eu quero deixar um recado aqui para o pessoal do Garimpo do Bandeira e para os garimpeiros pequenos é, mineradores, vamos chamar de pequenos mineradores do Brasil inteiro Dr. Bruno, deixa um recado para todo mundo aí, em especial para o Garimpo do Bandeira em Frutal, veja aí Deixa eu te fazer uma pergunta, só para tirar um, um, cargo da, um peso da consciência Por favor. É, Veja bem, esse pessoal do Garimpo do Bandeira em Frutal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 Vamos tentando aos poucos é, centralizar e melhorar. O Canal Mais Brasil está ao lado dos garimpeiros. Vamos mostrar a cada detalhe dos garimpeiros brasileiros. Vamos mostrar a situação que vive esses, esses pequenos mineradores em situação quase que subhumana e sendo atacado, inclusive, por alguém que não quer que, que, que, que, que os garimpos funcionem. O que vocês viram nas entrevistas aí, coisas que traz muita produtividade para o nosso Brasil. Vocês viram na entrevista que nós temos aí no nosso canal Mais Brasil, com o Dr. Bruno Secchini, temos também com o Nogueira e temos com o Salatiel. Todos eles falam as, as mesmas coisas, as dificuldades enfrentadas pelo pequeno minerador. Mas o canal Mais Brasil, a partir de agora, veste essa camisa junto com vocês e vamos trabalhar juntos, tá bom? Um beijo gostoso no coração, muita paz, muitas energias positivas. E lembrando sempre, o dia que eu não sorri para vocês, sorriam para mim. Porque nesse dia, eu vou estar precisando de mais do teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Canal Mais Brasil, inscrevam-se, acionando o sininho para fazer parte de, desse canal que vai crescer junto com os pequenos mineradores desse Brasilzão velho amado. Um beijo no coração.